para o Flamengo, no finalzinho desse primeiro tempo, ele tentou várias vezes de cabeça, teve algumas oportunidades claras de fazer o primeiro, foi no quinto andar e tocou no cantinho do goleiro Paulo Henrique, de novo para você, como subiu o... Bruno Henrique não deu pro Digão, um pro Flamengo, zero pro Bangu, Tita. É, aquela jogada que nós tínhamos comentado. Às vezes você não tem que estar tá fazendo a triangulação, você tem que meter.